Oi, pessoal, tudo bem? Sou Bianca De Luca, professora de Geografia do oitavo ano. E dando continuidade à aula América, ao assunto América, vamos continuar com a América do Sul. O subcontinente, o subcontinente mais ao sul do continente americano tem uma biodiversidade muito vasta, possui 12 países independentes e é geologicamente rico. Ou seja, aqui na América do Sul você pode encontrar Vários tipos de geologia e biodiversidade também. Então vamos aos aspectos físicos. A América do Sul possui uma geologia muito diversificada, no qual encontra-se montanhas, vulcões, relevos ígneos e sedimentares, espalhados em determinados pontos da região. Como, por exemplo, mais ao oeste no, do, do subcontinente, temos a Cordilheira dos Andes, que é um grande cadeia de montanhas formadas pela tecnônica de placas. Uh, existem também relevos ígneos aqui, mais a leste, no caso do Brasil, são relevos cristalinos, né, de magma, feito de magma. E também existem sedimentares, como por exemplo no sul, são rochas sedimentares. Existem todos os quase todos os tipos de geologia aqui na América do Sul, como, também existem vulcões, como no exemplo do Chile. que por exemplo, uma foto de vulcão. é a foto da Cordilheira dos Andes, que fica mais ao, ao oeste do subcontinente. Também a biodiversidade da América do Sul. O Sul da América é, o, é a região com a maior biodiversidade do planeta. Por conta do, da floresta amazônica, que é a maior floresta tropical do mundo. A floresta amazônica, que fica entre principalmente o Brasil e também fica na Bolívia e em alguns outros países do norte da América do Sul, é, abriga vários tipos de, de biodiversidade. Existem vários tipos de, uma, várias espécies de animais, sejam mamíferos. In existem insetos, aves, é uma região, a floresta amazônica é uma região que abriga muita vida, por isso a região, e por isso faz com que a América do Sul seja a região mais biodivers com mais biodiversidade no planeta Terra. Vejamos agora sobre os climas. A maior parte da América do Sul está localizada abaixo da linha do Equador e possui um, um, uma certa variedade climática. Como nós podemos ver que a maior parte, seja em amarelo mais escuro ou amarelo mais claro, é uma região tropical, tendo seca ou sem, ou não, é uma região quente. A região mais alaranjada, que pega no sul do Brasil, o Uruguai, pega o Paraguai, uh, o norte da Argentina, é uma região subtropical, ou seja, temperada. Re... E também existem de regiões desérticas, ali como no Chile, onde está o deserto do Atacama, e é isso. Existem várias, vários climas. Existem tropical, existe frio. É uma região fria também nas regiões montanhosas, ali na cordilheira dos Andes por causa das altas altitudes. E os países sul-americanos. Os 12 países independentes da América do Sul foram colonizados por países íberos. A Espanha e, no caso do Brasil, Portugal. A maior parte da América do Sul, que foi colonizada, Fala hoje espanhol, por conta que foi colonizado pela Espanha, e no nosso caso, Brasil, falamos português, por conta que fomos colonizado por Portugal. Portugal e Espanha, uma região ibera Então, por isso que a América do Sul é considerada um país ibero americano porque foram colonizados por países íberos, Espanha e Portugal. O Brasil é o maior país do subcontinente, tendo fronteira com todos os outros países sul-americanos, exceto Chile e Equador. As populações dos países da América do Sul são, em sua maioria, mestiços dos colonizadores e dos índios. A Argentina, o Chile e principalmente o Brasil, ao longo dos séculos, receberam outros povos como imigrantes, Uh, agregando ainda mais na miscigenação e cultura desses países. Chile, Argentina e o Brasil, sobretudo, são países mais diversificados, uh, principalmente o Brasil, mais diversificados na América do Sul, porque enquanto nos outros países a população é majoritariamente descendente de índios e espanhóis, no Brasil não há só a diversidade dos índios, dos portugueses, mas como também dos africanos e de outros imigrantes que vieram ao longo dos séculos para o país, como os italianos, os alemães, os japoneses. Economia. A economia sul-americana é constituída por turismo, seja natural e histórico, também por agricultura e exploração de recursos naturais. Então, por exemplo, temos a foto aqui de um vinhedo no Rio Grande do Sul, que representa a agricultura. Vinhedos são muito comuns no sul do Brasil, na Argentina e no Chile. O turismo histórico aqui em Machu Picchu, por conta dos Incas que viveram nessa região e deixaram a civilização que foram uma civilização e deixaram aqui. Hoje temos ruínas dessa civilização. E temos outra foto aqui de exploração de petróleo, que representa a exploração de recursos naturais. Aqui na foto temos exploração de petróleo no Rio de Janeiro. E também na América do Sul é como a exploração de ouro, cobre, carvão. A América do Sul possui um bloco econômico, constituído inicialmente por Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai e Venezuela. Em 2016, a Venezuela foi sofrendo crises políticas, e no final do ano, de 2016, a Venezuela foi suspensa, porém, não foi expulsa. pena suspensa do Mercosul, que temos o logo desse bloco econômico. Atividade de fixação. Quais os principais minérios extraídos na América do Sul? Dá um tempo para você responder e eu volto com a resposta. Bom, voltando com a resposta correta... Quais os principais minérios extraídos na América do Sul? Petróleo, ouro, carvão e pedras preciosas. Então vamos à conclusão. E concluímos que a América do Sul é um subcontinente diversificado, tanto biologicamente quanto geologicamente e culturalmente. A economia sul-americana é baseada principalmente em turismo, agricultura e extração de recursos minerais. Essa é a nossa referência. Espero que você tenha gostado e aprendido na aula de hoje.